Eu tô vendo então, gente, É, você não vai me ver. Você não viu Eu a entrevista com o Leal, não. Eu não tô com câmera disponível hoje. Então, vamos começar assim. Problema. Tá? É, então, gente, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui com ele. Quem a gente achou que seria o campeão de Coreia, depois que o Eduardo Leal saiu? Nosso querido Eric. Aparece aí, Eric. Bem-vindo, Eric, gente. Ai, Eric, Obrigado, eu não acredito que você tá aqui, Eric. É, primeiramente, parabéns, né? Por você ter chegado tão longe. E acho que ninguém esperava parabéns. que você chegasse tão longe. É, eu vou ter que te confessar que na minha aposta do bolão, você tava como o First Boot. <risos> Acontece, né, gente? E você chegou muito longe. Parabéns para você, viu? Você jogou muito bem e deu um tapa na cara em quem falava que você não merecia voltar no All Stars, por exemplo. Parabéns. Definitivamente foi um dos nomes né, da temporada, principalmente na, na fusão. Você praticamente fez as melhores jogadas de fusão. Tipo assim, foi uma delícia, assistir Você só saiu porque você ah, tô... tinha chances óbvias de ser eliminado, <risos> sabe disso, né? De vencer, no caso. E aí, conta pra gente o que aconteceu nesse CT que você saiu unanimamente. Então, é, na verdade, eu esperava porque... Vou dar um exemplo. tá na reta final e as pessoas apareciam no chat da Aliança e falavam Ah, eu tô aqui viajando, então eu preciso de curtir um pouquinho a viagem. Desculpa se eu não apareci tanto. Sendo que no outro chat o do, da, da minoria, né por exemplo, Samuel e Jaque, eu sabia que eles tinham conversado algumas coisinhas já. Mas é, eu não achei muito inteligente me tirar agora. Porque... É, disse, é, quando o Edu saiu, que ele tinha medo da relação que o Léo tinha com a Jaque, que ele poderia flipar e jogar com a Jaque com o Samuel. Se ele tava com tanto medo, assim, dessa relação entre eles, então não, aí que não fazia sentido nenhum mesmo me tirar na F5, com a possibilidade dele ser minoria agora, né? O que ele vai arrumar? faz hum, é sentido, é verdade. Na entrevista com o Léo... Leal... Ah, desculpa. Não, que a gente tinha que sair no, no F5, no, na entrevista que a gente fez com o Eduardo Leal, que a gente postou agora há um pouco. A gente tava até prevendo na hora, tipo assim, que iam virar contra você no F5 só. Então, quando tava saindo os votos no, F5, F5, no, F5, no F6, eu ficou bem assim. E, e, tipo, ele falou, é, eles falaram assim que agora os três vão seguir sólidos. Mas... É... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não ganho provas, isso é um fato. que nas, nas vezes que, por exemplo, que Cris ficou imune, que Léo ficou imune, sempre eu estava no chat e estava ajudando eles nas provas, para vocês terem ideia. Então, talvez o um mérito em provas, assim sou muito bom em provas, não seja algo de que eles possam talvez... É, ficar se vangloriando tanto, porque a maioria das, das provas que a gente fez, a gente fez os quatro juntos para evitar que as pessoas ficassem é, imunes e a gente tivesse mais facilidade de eliminar os outros jogadores. Uhum. Sorte pra caramba pra ele, porque para quem estava na minoria desde o início do jogo, chegar agora ainda tá no F6 e provavelmente não deve... no F5, e provavelmente não deve ser o próximo eliminado, então acredito que ele tenha pensado bastante quando fez essa jogada, e eu espero que ele justifique muito bem na final. Ele quem? Isso. De quem? Ah, o Cris. Ah. Entendi, você é. tá com raiva deles? Desse seu F4? Não, não tô com raiva deles. Eu não achei inteligente pro Cris me tirar. Pro Borba e pro Léo eu achei interessante. Porque ele falou assim que ele não tinha tanta confiança em manter a Jaque por causa da relação que ela tinha com o Léo. E, tipo, de certa forma, eu era o alvo até o momento. Então, tipo assim... Agora, é o que fez um jogo bom nessa merge, né? Ele sobreviveu e participou de algumas jogadas. Mas tem o Cris, que sobreviveu pra caramba o jogo inteiro. Teve grande pachorro na minoria. E agora fez uma jogada que eu acredito que não... Eu esperava sair no F5. Mas... Achei que, se ele estava sustentando tanto o argumento do medo de, da relação de Jaque com o Léo, não, fa, não faz sentido para mim a jogada de me tirar agora. Então, acho que, acredito que nessa jogada ele tenha sido apenas o que o Léo quis fazer. Eu Mas você acha que. Mas você acha que ele falou isso para você só para lhe acalmar? Ou ele realmente estava meio com medo dessa relação do Léo do com a Jaque? Não, Ele tinha, ele tava realmente com medo. Tanto que ele chegou para mim e falou assim: Assim que, que eu tava, tava recebendo os votos, né? E, e falou que eu ia ser eliminado. Ele foi o único que admitiu que eu seria eliminado, tipo, mas é, ele falou assim: É, é que eu te pedi tanto para você tirar a Jaque porque eu tava com medo da relação dela com o Léo. Agora só me restou fazer isso. Então é que não faz sentido mesmo, entende? Entendi. Vamos esperar. Eu, eu acho que o Cris ele tem. Por mais que essa jogada não acho que tenha sido inteligente, eu acho que o jogo dele é bem é bem sólido. Eu acho que nesse finalzinho do F10, até que ele tem trabalhado muito bem socialmente com as pessoas. Uhum. E o pessoal tá falando muito que você foi autoritário, você foi autoritário que você estava sendo líder, líder, sei, sei, lá líder o quê. sei lá o, quê. E... Foi... o que. Você fala sobre isso? Foi. Eu não volto. O que aconteceu foi o seguinte, é, o Cris me che, é, chega para mim e fala assim, ah, Eric, eu não quero tirar o Samuel, eu quero tirar a Jaque. Eu falei assim, olha Cris, a Jaque, assim como eu, é uma pessoa que ela não ganha muitas provas e tal, eu acho que a possibilidade dela chegar no F5 assim, e ganhar alguma prova é bem baixa. Então, acho mais fácil a gente tirar o Samuel agora, que ele não está imune, e depois a gente tira a Jaque. Foi eu tentando acalmar o Chris porque ele era fissurado em tirar a Jaque. Desde o conselho de lá onde a gente tirou a Amanda, ele estava assim. Então, sempre eu tive que. O caminho não era tirar a Jaque. Até porque, no dia que, a, que a, a gente tirou a Amanda, foi um risco terrível, porque eles tinham um ídolo, né? E se eu tivesse botado na Jaque, por exemplo, com os meninos provavelmente a Amanda e o Samuel optariam em ir para as pedras. E aí um de nós poderia ter sido eliminado. Eu acho que então a gente, eu foquei na pessoa certa. Uhum. Sim, com certeza. Aquelas duas jogadas de vocês foram jogadas bem certeiras mesmo. Bem inteligentes. Principalmente a, a que você fez do Adriano lá, né? Com seu único votinho lá que ele saiu. De Não, minhas. Porque estavam tanto nessa questão... De, ai gente, vamos tirar só a maior ameaça. Eles têm muito essa visão de tirar a maior ameaça, mas não pensam no que está por vir. Então, se eu sei que a Amanda e Samuel têm um poder, e sei que a Jaque não está querendo ir para as pedras, se eu vou mirar na Jaque, sendo que ela não vai votar, vai ficar impossibilitada de, de ir para o revolt, eu tenho que mirar em outra pessoa que vai fazer a Jaque flipar. Eles não pensaram nisso, Bom, mas na hora eu consegui convencer eles aí. Oh, Eric, ah, não <risos> é, Eric é. mesmo, ó. Ah, Roma sprint também. A indicação já está mais garantida, né? Uhum, com certeza. Uhum. É, tem perguntas da plateia agora, Diego? Tem sim. Você quer começar? Vamos lá. Vai. Vou começar então. Gustavo ah. Vale mandou, tipo, um textinho aqui você. Ele falou assim. Oi, Eric. Você acha que ser eliminado pré-merge em Gob? E deu esse gás todo em Coreias, Com aquele sentimento de precisar uma redenção Ou você já pensava em fazer jogadas similares Na sua temporada original Além disso, parabéns pelo seu jogo Como você conduziu ele Você foi fenomenal em diversos aspectos Conseguiu se redimir Ele queria saber Isso então Obrigado. Se você se deu um gás ou se você já pensava fazer esse em golpe Então é, quando eu fui eliminado em Gobi, ser o último eliminado da fase tribal me deixou um pouco chateado porque eu sabia que se eu chegasse na fusão eu tinha jogo para ir muito longe e eu não sendo convencido. Eu tinha já pessoas que queriam jogar comigo e acabou que duas vezes no twist eu me ferrei, caí na minoria, né? Mas quando eu vim para Coreia, o que me deu o gás maior não foi isso, foi o fato da minha irmã estar no jogo. Então, quando inicialmente no jogo, eu queria simplesmente chegar na fusão e torcer muito para que a Dani fosse muito longe, porque na minha cabeça eles iam me tirar em algum momento e a minha irmã ia seguir no jogo. Só que quando a Dani saiu nas pedras, ali foi o ápice para que me desse o gasto total para eu poder acabar com o jogo das inimigas. Porque a gente conseguiu se infiltrar numa aliança majoritária é, a gente botou um dessa aliança, tanto que quem saiu foi o Aizan, né, no F11. E eu consegui prever o um momento em que eles iriam contra mim, que de certa forma eles falaram assim que eu estava estranho no dia e que eles mudaram o, o foco para mim por causa de um print que eu tinha mandado em relação do Léo querer voltar no, no, no Samuel. Por exemplo, naquela, naquele dia... É, se eu não fizesse isso de tentar tirar o Adriano, porque eles iam dividir os votos e seriam cinco no Adriano, muito provavelmente na outra semana eu seria eliminado. Então, eu não acho de todo ruim essa jogada que eles falaram assim que foi um erro meu, mandado um print para fazer com que eles acordassem ali e mudassem o foco dos votos. E voltando sim. à pergunta do Vale, que é sobre essa questão de redenção, sim, eu sempre quis a oportunidade de retornar, porque... Eu acho que eu não mostrei o que me fez dar mais gás no jogo, que mais me deu força para poder ir mais longe, foi quando a Dani saiu. E ele, eu falei: Bom, agora eu perdi a pessoa que eu mais queria que fosse longe, e eu vou dar tudo de mim e vou foder o jogo todo mundo. É isso aí. E como foi eu... com o jogo? Você Você então, eu fiquei muito surpreso jogar com a Dani, foi, tipo assim, foi uma surpresa muito grande, porque eu pensei que a Dani ia demorar muito a se adaptar ao jogo, sabe? E não, ela pegou as coisas muito rápido, ela sabia exatamente com quem, quem, com quem ela deveria conversar, de quem ela deveria se aproximar, tanto que Dani e Edu conversavam tipo, 24 horas por dia, eu ficava impressionado, com tanto que ela chegava pra mim e falava olha Eric, vai acontecer isso, isso e isso, a gente tem que fazer isso vi que ela realmente deu uma crescida no jogo depois que teve a mistura de tribos, porque ela ficou na tribo do Edu e eu fiquei em outra tribo. E eu pensei que ela não ia conseguir se virar sem mim e eu fiquei bem enganado. Ela arrasou na, na prova de imunidade, ajudou a tribo dela, ela não foi para o conselho tribal, muito pelo contrário, eu que estava indo, perdendo todas as provas. E ela conseguiu fazer um social bárbaro, que fez que o Edu confiasse muito na Dani. E que foi o, o, o momento certo para eu poder conseguir infiltrar nessa aliança. Então, se eu conseguir entrar naquela aliança, foi também porque a Dani me ajudou bastante, socialmente falando. Fiquei muito surpreso com o jogo da Dani, muito mesmo. Uhum. E quem sabe se ela não tivesse saído nas pedras, ela podia estar aí até hoje, né? Você eu acredito que ela Quem sabe? Eu acho que se eu saísse da Dani ela no jogo até Calma, tá dando retorno, tem que dar uma espera, né? É, eu tenho uma pergunta do Trucan, do Trucan não, é do Trucan. Aqui, relacionado também a sua irmã, né? Foi naquele CT lá, que ela saiu nas pedras. Ele perguntou assim, qual foi a sensação de você... Porque nesse CT você estava planejando um blindside, e ao mesmo tempo o lado de lá tava planejando tirar você. Mas acabou saindo, saindo sua irmã, tipo, ela caiu assim pelas pedras. Qual foi a sensação, assim, de ter vendo, vendo ela sair e tal? Foi, é, eu, eu, eu já joguei muitos jogos e nenhuma vez é, eu me senti tão abalado. Me abalou muito a saída da Daniela. Tipo, eu chorei pra cacete. Eu nunca tinha chorado tanto, igual eu chorei daquela vez. Achei que os comentários foram bastante pesados. Acho que se, não, se vocês repararem aí, é, as pessoas foram saindo, e eu nunca fui, assim, fazer, tipo, fazer comentários tão pesados em relação a ninguém. Por exemplo, no dia que a Amanda saiu, eu usei um ídolo, o ídolo era falso, ela comentou tombo, e ela foi eliminada, nem por isso eu cheguei lá e comentei tombo, e coisas do tipo, aí chora, bem feito, e tipo, achei alguns desnecessários, porque quem jogou, sabe, do, da o tamanho da fragilidade que eu tenho em relação a Daniela e o tanto que ela é, envolve com o meu emocional, assim, então... Eu, no, eu precisei de, de dormir, descansar, e no outro dia acordar e ficar bem. É, foi meio tenso mesmo. Eu lembro quando a gente tava lendo os votos. É porque, assim, é meio que o pessoal não sabe controlar os ânimos, né? Eu mesmo já fiz isso também. E também me arrependi da porrada isso Sim, gente. Vocês sabem como eu sou quando eu estou nessa situação. Eu xingo mesmo, falo mesmo. <risos> Acontece. Sim, é terrível. <risos> é, eu tenho outra eu, pergunta aqui. Opa, tá já? Fala aí. Sim, do Yuri Rodrigues Prescott, que voltou a aparecer no nosso quadro. Olha. É, ele perguntou assim: é, orgulhoso da sua evolução desde Gobi? E qual a diferença do seu jogo em ambas? E falou que tá muito orgulhoso de você e mandou um coração. Então, é, em GOB, quando a Camila foi eliminada, gente, é, eu surtei. Vocês não têm noção. Eu tive um surto que eu estava na outra tribo, não tinha nada a ver com as pessoas que estavam na, na tribo, tipo, Vale, Camila, e os meninos, e eu comecei a jogar todos uns contra os outros, entendeu? foi o que me... mais foi o causador da minha eliminação. Aqui, é, eu fui traído algumas vezes. Eu fui traído quando o Leander saiu, eu fui traído quando o Leonan saiu, e eu fui traído de certa forma, fui traído por uma pessoa que eu não vou mencionar, porque eu não quero estragar o jogo dela, mas quando a Dani saiu, eu fui traído. É... Consegui conter muito mais minhas emoções dessa vez, jogando. Eu acho que eu Tive uma visão do jogo muito mais ampla, eu consegui ler melhor os jogadores. E, acima de tudo, eu consegui separar muito tudo do pessoal, que antes eu não, eu não tava conseguindo. E aqui eu não, não tenho nada que eu leve para o pessoal. Eu acho que eu amadureci bastante, desde o tempo de golpe para cá. Que bom. Eu vou perceber mesmo, pelo que você fala e... Né? Você Sim, você tá é muito mas... calmo, assim, é muito tá calmo muito e... Saiu com blind, né? Tipo assim, a gente ficou mais chocado que você, eu acho. Nossa, a se <risos> distraiu. Bate na cara. Mas é, então tipo... você tem choque ainda. Eu pensei o seguinte, eu falei, gente, eu não ganhei essa prova nunca, porque eu não consegui nem entregar a prova. E aí, é, tava, um, tava um clima meio estranho, assim, no chat, assim, eu fiquei pensando assim, será que eu saí? Não sei, mas aí, o... É, me eliminado. E, e exatamente, não foi uma pessoa da minha aliança, foi uma pessoa que tava em perigo me avisando chocado, a pessoa sabe que eu vou sair sabe que ela, que ela tá em perigo e ela ainda assim me avisa então, é, ela me demonstrou uma lealdade que ela há muito tempo eu esperei dela no jogo, eu tô muito feliz porque é, de certa forma eu sempre fui muito transparente sempre tentei proteger essa pessoa uhum. que Você Boa. não vai falar o nome dela para não Então Tá certo é, Vamos para colares agora então Vamos sim. Primeiro escolar. colar escolar de ameaça, não, é. Então, é, eu acho que tem uma pessoa que não é ameaça. O Borba não é ameaça pra ninguém. Ele ganharia. Ele não ganha esse, esse jogo caso ele chegue na final. Mas eu vou dar o colar de ameaça pra ele. Porque, infelizmente, ele é ameaça de tirar a vaga de pessoas que mereciam estar nessa final. Jogadores. Joel, Léo e Chris, os quatro têm jogos muito sólidos e os quatro têm chances de vencer o jogo. Isso eu falo sim, tranquilamente. Então eu queria muito que esses quatro fossem corajosos, assim, três deles se enfrentassem na final, porque eu tenho certeza que todos eles têm chances iguais de vencer. Uhum. E é um desafio que eu estou propondo para eles. Se eles eliminarem o Borba, quem fizer isso, vai ter muito meu respeito e muita chance de ganhar meu voto no final. E fica aí, gente, ó. Fica é, a dica. Eu... O voto influencia fica muito. Tipo, a, dica, né, gente? a dica em mente, isso aí. Então, é isso. É o que dizem no Survivor, né? Se você arrasta uma pessoa, aquela pessoa que está sendo arrastada, ela vai tomar o seu lugar na final, né? É Exatamente. o que dizem. Enfim. Justamente. E o colar de é... cadela, aquela que vai ser arrastada para a final. Ou não, né? Pelo que você está falando aí, talvez não vai ser arrastada para a final. Mas quem é a cadela da temporada? Então, é. até o momento, a cadela também era o Borba, porque por da bola, fazia a fazer a prova e votava com quem mandava. Então, você é a cadela, Borba. te adoro, você é um fofo, mas não deixa de ser a cadela. A ameaça da, <risos> da, da, da temporada. <risos> tá. E Também que o Borba vai ter alguém? todos os colares, né? Já tem. E o colar de amigo vai para quem? De amigo. É... Ah, esse é difícil. Tem. Enfim, é. Hum, deixa eu pensar. Ah, eu vou um colar de amigo para uma pessoa que eu já conhecia antes do jogo. É, eu já estive em outro jogo com essa pessoa e sempre gostei dele. Ele é uma pessoa que eu me dou muito bem e tudo. É, a gente brinca que a gente é primo e é o Samuel Monteiro. Ele por trás desse jogador que esteve de lados opostos, né? Eu e ele, ele é um grande amigo, eu tenho certeza. E é uma pessoa que eu considero muito. Então vou de amigo vai para o Samuel. Ah, é, legal. Primeiro colar de amigo do Samuel Verdade, o primeiro, né? Bacana uhum. E o colar surpresa, colar de vaqueira, vai pra quem? E, explica aí, por que que é de vaqueira Vaqueira é aquela pessoa que você tá chamando desde o início, assim, vamos fazer um big move Ela fala falar, vou sim, chega na hora ela não faz, aí fala assim, ah, no próximo CT a gente faz mas não faz, não faz, não vai chegar no final sem fazer nada. É essa pessoa que é a vaqueira deciso. Infelizmente a vaqueira é a Jaque, mas não é porque ela não fez uma grande jogada. Eu acho que a Jaque ela simplesmente ela se envolve muito emocionalmente no jogo e ela jogou uma temporada que tinha Edu, Adriano, e aí e ela chegou na fusão com eles. Eu acho que ela, se ela quisesse se destacar no jogo, ela tinha que ter se desprendido dos dois desde o início. Porque acabou que ela ficou mista demais a eles. E agora chegou uma altura no jogo em que ela é vista como uma pessoa que receberia os votos deles. Ninguém tá querendo levar a Jaque pra final. Mas eu gostaria muito de ver a Jaque na final, porque eu queria entender a estratégia dela de ter optado por sempre ficar com o Edu. E com a porque chegou um momento que os dois foram eliminados e ela ainda assim não conseguiu se destacar. Então eu queria saber, porque eu acho o social da Jaque, entre, entre todo mundo que está nesse F5, para mim o social dela é o melhor, sabe? Mas o problema é que ela pecou no estratégia, então eu não sei o que o Júri vai avaliar mais, se vai ser o social ou a estratégia, mas acho que a Jaque foi uma promessa que quase se cumpriu E ainda há tempo. De... Eita, fica a dica aí, Jaque. Olha só. O Eric jogando, assim, é. uns alvos, é. né? Já vi ele jogando alvos em várias pessoas. Vamos agora. É. Tipo, eu falei dos quatro. Eu acho que os quatro realmente Eric, têm é. Bons para poder sustentar um discurso. Eu acho realmente. Uhum. Isso aí. Você tem mais algum colabônus, brother? É, que agora a nossa entrevista está chegando ao fim. Esse é o momento, se você quiser deixar algum recado para alguém, para algum jogador, para a plateia. Esse é o momento. Hum. Agradecer o apoio de todo mundo, de que por mim. Foi muito bom saber que eu fui o último retornante, que eu consegui superar as expectativas das pessoas que estavam apostando em mim. Agradeço demais a moderação, pelo convite, por me dar a oportunidade de, não só de entrar no jogo, mas de trazer minha irmã para cá, para o mundo dos jogos Quero agradecer também é, aos jogadores mesmo dessa temporada. Foi muito bom jogar com todos vocês. Eu não levo nada pro pessoal, até mesmo as pessoas que falam que não gostam de mim. As pessoas talvez mudem a imagem, se a gente puder conversar. Oi, Carolina! Com você, né? Tudo bom. bem? Eu moro até na mesma cidade, quem sabe, né? Um dia a gente não encontra e bebe um pouquinho e conversa e vê o que, que acontece. Mas é isso aí, gente. Eu gostei demais de ter participado dessa temporada. Não teve nada que eu tenha. Sim, que eu tenha que me arrepender, porque eu fiz exatamente tudo aquilo que eu quis fazer e como eu quis fazer. E boa sorte para todo mundo. Obrigado mesmo. Parabéns, viu, pelo, pelo jogo. Parabéns, e valeu por tirar das coisas de previsibilidade, tá? A gente adorou ver essa etapa aí. Só, só acabar com o que era previsível. Graças a Deus. Senão a gente ia dormir. Desculpa, gente, mas é verdade. Tchau, Eric. Tchau, tchau, tchau. tchau Boa gente, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço. Beijo. Vejo você Beijo. você no encontrão. Tchau.